Cavalheiros, aqui é o mendigo que decidiu dar uma pausa de, de gravar Infernax, né? Fui tirar um cochilo e já acabei dormindo aí uns dois dias. Aí pra resumir de onde tava, tá meio difícil, né? Mas vamos continuar aqui. Eu lembro, mais, eu lembro mais ou menos. Eu lembro que a gente ficou roubando aqui no dungeon, né? Ficou roubando pra pegar XP. Deixa eu diminuir um pouco o volume da TV pra não gravar no microfone. Eu lembro que ficou ali pegando XP, né? Saiu nível 4, aí eu vim aqui, salvei terminei o vídeo. Aí eu pensei, véi, deixa eu, deixa eu pegar mais o um nível de tudo só pra garantir. E ainda bem que eu não peguei oito. Não era pra ter pego, não era pra ter feito essa ruaça. Porque o jogo vai acabar ficando fácil demais, né? Tipo, o jogo não é fácil. Mas... Vixe, olha lá. Eu, eu, fui, eu fui vacilo cara. Eu vacilei demais. eu eu, no lugar de terminar de, de gravar e jogar, eu fui cochilar e dormir dois dias. Então estamos aqui de novo né, bora lá tentar aqui ver se eu tiro o hoje do Infernax, porque é complicado. Eles rápido demais, cara, um dia já o cara já tá morrendo no vacilo. Vou embora. Lembrar pra onde tem que ir, sim, a gente, ali dentro a gente pega a habilidade de quebrar as coisas e refletir também né. Aí a gente vai ter que caçar algum lugar, alguma rocha pra quebrar, pra poder seguir. E vai ser o do, de uma cidade que tem aqui pra direita. É cavalheiros, não deu nunca, nu, nunca mais. Eu confio num cochilo desse ditado. De Vai cochilar, puta, eu tava com muita saudade de dormir. Velho, tem, um, car... tem um cochilinho aqui. Quando eu acordar, eu vou gravar. Acordei, meu Deus do céu, já era na outra semana. Cochilo perigoso. É o que eu chamo de cochilo de viagem no tempo. Você quer, né? Pô, cidadão besta, vamos mudar de assunto. Vamos falar de Infernax. Tentar lembrando onde a gente tava? Deixa eu só pegar aqui. Pronto, a gente vai ali pra direita, lá pelo túnel de Arcos. E ali mesmo. Aí. Magia. A gente tem aqui um negocinho. Missão. Marido, posso ir daquela que pegou no comecinho. Isso é a missão de final do jogo. Não era pra eu te pegar ainda, como eu falei no outro vídeo. E. Não temos quase nada, né? Tipo, tamo... <risos> já estamos no final dos. Daqueles níveis ali, né? De poder, magia e de vida, mas é porque eu, eu tava ali roubando XP, cara, não era pra ter feito isso não, mas... Né? É bom que a gente zera ligeirinho, esse jogo é, é muito grande, velho, tipo assim, ele, ele não é tão grande, é um jogo mediano, mas ele pode ser zerado de várias formas, várias vezes, aí, né, é um jogo muito delicioso, cara, eu gostei bastante, Infernax, parabéns para o, o Best Zerg Studio é que fez, eu não gostei muito da tradução, tá, tá, tá com alguns errinhos, é besteira. e não é só besteira minha, é tipo, erro mesmo, coisa que parece que colocaram no Google Traduto, velho. Aquele cara da primeira cidade, né, eu vou deixar pra, pra falar depois sobre isso, quando a gente passar por lá. A parada da poção ser livre e não ser grátis, né, é uma poção livre, eu digo, ainda bem que é uma poção livre, eu já pensou... o é senhor uma... uma... uma poção presa. Não dá. Eu tô bacetando o bicho aqui, cara, seria interessante, né, eu, eu não fazer isso, porque ele pegou tanto XP já. Teneiros, olha lá, picão. Pior que ninguém chuga aqui, Nishurga, aqui não, não, não, vai embora tão rápido. Chega... Opa, doiteceu. É medo. É medo. Olha a lua bonita ali no fundão. Pra cá mesmo. Você tá vendo aqui, aqui ali, ali, ó. No mapa a gente tinha vindo pra cá e aquela parede impediu o progresso. Aí eu só voltei. Mas agora a gente pode quebrar isso aí. Chapuletada. Tome. Dá pra rebater o negocinho dos inimigos também? Olha lá, tome! Toma, gatinho! Quero uma chupata dessa aí. Puxou forte tá assim. Interessante é você ir lá e chapuletar o cara. Acostumar a rebater, porque né? Vai é uma coisa que vai precisar. É tipo aquele parry de deu da guerra, só que. Só que não. É, mas quem precisa rebater, precisa. Isso. É o mestre cervejeiro. Olá, senhor. Eu sou mestre de cervejeiro de arcos. Seria ótimo poder contar com a sua ajuda, meu senhor. Oxente, só vamos. O que você precisa? Eu estava trazendo meus mercadorias para a estalagem. E o eixo da minha carroça quebrou. Ele precisa justamente de um jumento. Tamo aí. <risos> Pode me dar uma mão? Claro. Cuidado! Olha lá. Machado, doidão. Pô, matou o cara, velho. O vagabundo. Olha lá, aqueles caras lá. Está é... ele. Não sei se cidadão é isso. Vamos, se atreve a nos expulsar, você vai se arrepender de ter voltado para o opel. Mas é que um bandido desgraçado, cara. Só não queria tomar uma cachaça com nós expulseiam o cigano, velho. O cara tão tá uma de putagem. Pera aí. matando gente nada, velho. Precisava ter matado o cara porque... Expulsou o cigano do quintal, velho. Tá vendo como o cara não pode mexer com o cigano? Fala nem sujinho, vou botar... contar a história dele depois. Pobre homem, que tipo de loucura se apoderou desses miseráveis, desses cigano, né? O Jimbo no comentário do outro vídeo estava falando pra não mexer com o cigano não, que vai levar <risos> a bicicleta e o cachorro do, do amigo dele. Você tá vendo o perigo? Você tá vendo? É, o cara perdeu o cachorro bicicleta e a vida, meu Deus do céu, o cigano é um perigo. só, só vou pra cá não, né? Acabou de chegar, vamos só dar uma olhada na cidade aqui e investigar. Vamos descobrir os mistérios do jogo. Olha lá o Jarvis. A represa é o coração de Arcos, pois protege a cidade e ajuda a operar nossos moinhos. Cara, tem moinho aí. A cidade perto d'água. Aquele danjo desgraçado d'água. Tome cuidado adiante, Duque. Você não acreditaria nas coisas que vi. Ah, você não acredita no que eu vi ali do lado, cara? Vai, quando for limpar aquela merda ali. Você tá louco? Uma terra de magia aqui. É a magia de acelerar o tempo. Interessante, né? Aprender a magia, comprar um artefato, rapaz, isso aí é tão caro. Vamos comprar magia. O que precisa? Essa magia de acelerar o tempo, ela funciona da seguinte forma. Você usa ela e... O dia vai pra noite e a noite vai pro dia. Não dá pra usar em dungeon nem nada, mas, né? Tem coisa que só acontece durante o dia e coisa que só acontece durante a noite. Aí é bom a gente ter pelo menos o controle pra não ficar feito um boss só esperando, né? E essa vida aí tá muito cara, né, velho? A gente tem duas, eu volto pra comprar depois, eu né? Vamos ver onde a gente consegue mais um dinheirinho. Vamos me preparar. Esse vídeo a gente vai se preparar pra obter o dungeon, que é muito difícil. Né? Vamos ver se a gente vai tá arranjar quests ou coisa assim. Porque ah, o dinheiro já acabou, o dinheiro roubado, olha lá! O dinheiro deu nada. Vou comprar aí uma massa reforçada, a primeira massa. O primeiro upgrade, né, de massa. Chapuleta tá com mais força ainda. Uma força é nível 5, a chapuleta é nível 2. As primeiras 500 vezes que você vê Essas animaçãozinhas de, de, né, de, de upgrade É um evento, é corra legal coisa legal Pô, consegui upgrade de novo Mas vamos ter que comprar, né? Reduz, reduz o dano Mas aí, zero o jogo 10 vezes em seguida pra tu ver se tu quer ver isso aí Ainda Pula Pula, essa porra que eu não aguento mais Não <risos> vai não, velho Reduz o também dano reduzido já armadura nível 3 Vamos lá, única coisa, né? Ah, vai mudando aí também, como você pode ver. A massa, ela tá da, da, a cor mudou, né? A armadura também tá de outra cor. O escudinho é que tá de madeira ainda aí, né? Deus abençoe esse escudo, porque não melhora não. Vamos lá. Não sei, cidadão. É o tal do Simon Jones. Existe uma... Barragem... A leste... Um mais é baiano não, né, filho? E a... <risos> Destrua... Agora é... N não que é isso nunca destruir barras cara se destruir a barra você sabe o que acontece nunca certo então morra era um demônio cara era um cara possuído pelo próprio capiroto a capirota aqui nós tem um real de massa que eu acabei de comprar vinha. saco de bosta o cara explodiu joão por dentro velho Mataram os espectros Eita. Três, três cada um. Preparar minha magia aqui. Só tá o dedinho no escudo, como sempre, pra primeira porra daqui tomar a gente ativa. Porque além de curar, ativa o escudo pra ser a próxima porra da gente tomar, né? A intenção é não apanhar. O negócio é ser mó da magia. Uou! Que olé bonito, cara. Que olé lindo. Que ali foi desrespeitado. Quando chegar no inferno, ninguém vai morrer da cara dele, velho. Que olé bonito. Homem. Opa! Aqui, ó. Acho massa como o cara fica todo melado de triplo de nesse jogo. Uh! O cara era ricão, velho! Olha lá, duzentão! <risos> Mateus Espectro. Ainda bem que a gente não aceitou, né? A quest do capirota tá aí de quebrar o negócio. Esse jogo tem essa coisa, né? Eu não expliquei, mas... Essas escolhas que vão aparecendo, vai mudando com o seu personagem. Você pode ser do bem ou do mal. Eu tô tentando fazer o bem supremo, tô tentando ser o melhor que pode ser. E, né, matar um cão e ganhar 200 então tá valendo, porque o lado do bem geralmente não ganha muita coisa não. É mais quanto pra pagar do que qualquer outra coisa. o ver cá para baixo. E, rapaz, aqui, aqui vai ser meio triste. Como é que eu entro aqui nesse bar e dou a notícia que o cervejeiro dele está morto ali do lado de fora? <risos> aqui não é o barão, é o bar à esquerda. Aqui outro o Tujão, tá com goteiro um na casa dele aí. Outro vazamento. Como é que meu dia consegue ficar pior? Piauí, rapaz? Eu espero que o, o cervejeiro não seja seu patrão ou conhecido. Caso for, seu dia vai piorar um bocadinho hein? Aqui, é isso aqui, velho. Esse cara de vermelho. Os ciganos. Sabe, não vejo o tal do Bonnie desde o acidente. Incidente. Bonnie, o bonitão da, da primeira cidade, né? Aqueles guardas que faça a rota Olha é o tal do Felipe. Veja seu tom, lembre-se que sou seu duque e senhor, não, não um mero companheiro de bebida. Mil perdões, milorda, respeito é bom e eu gosto, maceta vagabundo. Isso aqui é o Jason, minhas canções são as melhores. Eu imagino que toda cidade desse jogo tem esses cantores, esses, cantor, esses caras aí que, que ficam né, com, com, com esses instrumentos que eu não sei o que é. Eles ficam tocando, e eu imagino que cada um é um youtuber diferente, como eu tinha falado no primeiro vídeo, né? Aí esse aí já é outro, eu não conheço esse aí não, o primeiro eu acho, eu acho que conheço, né? que está lá, gente, se a gente for, a gente dorme, eu imagino que a mulher não vai ter quest pra gente. Só tem esse cigano aí, caçando briga, rotando um tremendo, um, um fanfarrão mesmo, nessa casa aqui. Eu vi que você tentou ajudar o meu marido. A costa de Uppel, quando ele se transformou... Eu sei que você fez o que podia, mas o mal que o possuía ainda não se foi. O espírito persiste. Ah, no começo do jogo, né? quando você sai da embarcação, a sua primeira escolha é tentar salvar o cara ou matar, né? Eu tentei salvar, ele ficou possuído. Para libertar a alma do meu marido e proteger Uppel, devemos destruir o demônio permanentemente. Ah, rapaz, eu fiquei chapuletando lá justamente por causa disso. Seria mais morto que isso não vai ficar, tá vendo, Ó, tá vivo ainda. Você vai me ajudar? Como eu puder, né, minha senhora, minha bela moça, que agora é viúva, Uriwalan, o mago de Catsky. Ele vai te ensinar como purificar o mundo da maldade de Paimon. é o nome da cidade do que fica lá pelo alto, né. Nova missão, vai demorar pra gente chegar pra lá, né. Então, isso parece sentar, isso, sentado, isso em pé não, senta aí, pega um banquinho. E aqui já foi tudo. Vamos indo. Aqui era a casa do cara possuído, né? Eu não tenho dinheiro pra comprar a vida que eu queria. Vamos atrás de quest aí, porque, né? Dinheiro, dinheirinho. Estou me sentindo os membros do canal. Opa, tá até acontecendo. Uma, uma de ajo ali. O que é que tá vindo aí? Esta abominação tentou nos matar enquanto dormimos. Essa coisa não é mais humana. É pura maldade. Me matou alguém do lado ali, né? Por favor, salve-nos, senhor. Chapulete demônio aqui, eu che cheguei na hora certa senhor Igor. Eu acho que possamos fazer muito por esta pobre alma. Sem piedade! Queime tudo! Queime a derração até a morte! O povo do mal, cara. Vai que em tudo! É demônio, mas pera aí, né? A poletadinha já dá. A gente vai queimar. Ponderar com o poder do diálogo. A gente vai queimar o desgraçado, é o demônio, cara. Tá vindo cara de ser é puro, maldade. Saiu da jaula ele mata um. Vamos tocar fogo nesse... E... Agora é fogo! Ih! Agora a tocha do cidadão! Que demônio o cara possuído de uma, uma criatura, sei lá. Não sei não, já matou alguém ou vai matar de novo. Ih! Yeah. Churrasquinho, vamos aproveitar aí o fogo, tão bom. Os caras indo embora. Aí tocar fogo tão cedo. Esperar o bicho apagar o fogo aí, né? Será que isso morre um dia? Aí logo doido, né? Pode deixar o vídeo muito grande, não. Aí. Tem um jeito de não demonejar o lado, mas isso aí já era. a gente tá pegando fogo, como é que pode? Apaga essa porra! Aí. <risos> Caceta, que estrago. Como alguém é pode limpar isso aí? Meu jovem amigo Wilfred foi patrulhar a leste daqui, Milward. Eu tô começando a ficar preocupado Ele já deveria ter voltado Viu uma festa aí Será que poderia procurá-lo? Eu não posso abandonar meu posto Só vamos Eu sabia que o bom Duke Não recusaria auxílio a um servo leal Você tá vendo? Quando você vai fazendo essas coisas do bem Aí o pessoal vai te respeitando mais o jeito do bem, né? Deve é ver poção de vida com você Só pra garantir Temo pelo pior A gente já tem aqui Mas quem vai cobrir o custo? Sai é do meu bolso Ah, mentira Essas poções são de graça Mas não conta ele, não Fazer o bem, hein, ou oh, meu bem? Eu estou pensando no dinheiro e não no bem-estar do cidadão? Capitão Senhor, meus homens informaram sobre um estranho povo se reunindo nas ruínas daqui perto. Existe uma porta nas ruínas, mas ela é sempre protegida. É necessário uma senha para entrar. Será que você pode tentar entrar lá para entendermos o que se passa? Sim. Conseguimos tirar algumas informações de uma mulher no, vila no vilarejo. Ela clamou ter visto um cara bonito deixar o esconderijo com uma dar soja. Isso ajuda em algo, senhor? Um homem bonitão, foi? O homem bonito ainda sofre. É Bonnie o bonitão, vamos lá. Vamos lá, atrás de Bonnie atrás de salvar um amigo desse cara. Agora vê o que a gente faz primeiro, velho. Eu vou salvar o um amigo desse cara porque, né? Vou ter que dar uma volta aqui. Deixa, deixa, deixa eu. Deixa eu fazer o meu negócio com uns pulos tão chatos, velho. Cadê o Truvão aqui? os olhozinhos atrapalhando ainda, porque, né? A gente tá de armadura, não, não podemos nadar. Lembra do Clock Tower do Castlevania 3? Pronto, tá lá. Já estamos nele. Esses... Olhem babaca. A musiquinha legal, né? As rodas girando e o cara... Tendo que, tendo que se virar no street em cima. Pulando e atacando. Lembra muito que Castlevania 3 essa porta? Bora lá. para de prestar atenção para onde estão girando, né? Para você já apertar o botão contrário, para não se estabacar no o negócio aí cair. Olha lá, temos um João ferido. É o tal do Wilfred. então só poção aí. Finalmente, uma criatura que não quer almoçar a minha carne. Que é que Por um segundo, achei que fosse o fim. Alguém me eu enquanto patrulhava. Tudo que consegui ver foi um barbudo vestido de vermelho. Tem um cara no pá, vestido de vermelho. Vamos se resolver com ele, Olha. Por acaso você teria uma poção para ajudar com os meus ferimentos? Sim. Ó lá. Ele tira a poção ali, né, gente? Que só tem uma agora. Ah, obrigado. Já sinto minhas forças retornando. Acho que já consigo retornar sozinho. Ir se embora. Lá para baixo não vai ter mais nada? É, vamos... Ir. Vamos voltando. Era só fazer isso. Mais fácil voltar do que ir, né? Eu vi... O, o Dark Wolf ele tava falando que esses bichinhos não tinham. perderam o emprego no Terrari. Terraria não tem mais atualização. Aí agora eles vieram para aqui, Os olhos. Os, os olhos de Cthulhu. Quer dizer, olho de Cthulhu é gigante, né? Olha os olhinhos do Terraria mesmo. É bem parecido, né? Olha olho. Então vem aí um bom, né? Pegando aí que estamos precisando. Cada moeda vai contar. Pra cá primeiro. Aqui o cara que a gente salva, né? Wilfred. Eu devo a minha vida a você, talvez dê o nome de Igor para o meu filho. Um nome bonito, hein? Estou animado para esta nova missão. Estou sendo enviado para a tua energia. Isso aí mesmo. Rapa. Obrigado, senhor. Eu já, est... já achava que o meu amigo tinha virado uma estatística. Se não fosse por você, eu tenho certeza de que o jovem Wilfred teria batido as botas. É certeza, cara. Eu tava lá sangrando com as tripas do lado de fora. Vamos voltando né? aí. E meu dinheirinho? Sem, sem conta, é, tá valendo. Isso pelo bem que é isso. Dinheiro, né? Dinheiro é vantagem, mas... Onde é que a gente tava indo mesmo? Sem falar com o tal de Bonnie, o bonitão. Bicho, eu vou ter que voltar lá pra aquela cidade, véi. Véi. Não, cara. Não, não vai ser interessante dar uma viagem desse tamanho agora, não, velho Não tem condição, não. Deixa eu ir aqui por cima só pra dar uma olhada, porque... Você tá louco? Ah, pronto, eu vou, porque eu aproveito e faço uma outra coisa. Acabei de lembrar de outra coisa que tem no caminho, vamos lá. Vou de pé. Opa, esse aqui se defendeu. Acho que é o primeiro, hein? Olha ah lá, mandou bem, velho. Foi pouco por mim salvar. Você que se salvou, cara. Você é um você é elite, você é... Não é não? O cara matou um esqueleto, o primeiro cara que não morre. Olha ah lá, aqui a torre de vigia. Crime. Felipe é o cara barbudo do lado do bar mesmo Aquele vira lata imundo, tentou voltar pra terminar o serviço Uma Mulher machadada na cara, seu cigano fudido Vamos embora Vamos embora, mereceu O cara tentou matar o cara, tentou voltar pra matar e né Olha lá Justiça acontecendo aí Esse cara ainda é um pedaço meu Insaciável Vamos embora Pensando dinheiro pra pegar a vida E é muito hein Vou voltar pra fazer um negocinho que eu acabei de lembrar, vamos ter que dar essa viagem, mas não é problema. Vai ser bem mais demorada se eu ficar parando para matar bicho aqui né? Parece como subir ali em cima, e tem ali em cima ser interessante pra gente ir lá, mas não dá para pegar ainda. Vamos lá. Faltando um cavalo Só falta isso Veja que coisa bonita Por onde a gente passa a ver o bem que fez Olha lá, só vamos ver Daí, só vamos, né os caras do... estábulo lá tava todo cheio de zumbis, gente gente limpou. Coisa linda. Opa, é pra cá mesmo. Eu tô passando direto. A tal da Daniele, meu bom cavaleiro. Encontrei um monstro gigantesco no porão e não consigo feri-lo. Se você for capaz de radical, eu te ensinarei a técnica ancestral de combate da minha família. Só vamos. Pra me cuidar lá embaixo, eu não consegui me aproximar o suficiente para acertá-lo. Tá vendo, a gente não consegue chegar perto pra bater. Aí a gente vai ter que, né? Ser esperto, vamos ter que usar o poder dele contra o dele. E a gente tem a chapoletada que rebate. Vou fazer justamente isso. Mais um bicho feio. Tá nem pra de o que é isso, cara o flash do Terraria, falando em Terraria, ele tá com a Terraria na cabeça. O, meu, o, o, o, meu, o melhor ataque desse bicho é esse teto, cara. Não é ataque, né, ah! Ele dá uma tremida. Droga! Olha lá, é assim que você fere ele. ele no chão. O, o perigo é o teto, não é o bicho, não? Né? Nossa, eu consegui rebater essa grandona, ele dá um dano legal, deixa eu ir me curando aqui. Ô oh, cura fueragem. Cadê a cura boa aqui? Agora quando eu apanhar demais eu uso Droga, velho. Como assim, velho? Como assim? Beleza que eu errei aquilo aí, pega do tamanho do mundo. Ele fica alternando um olho, né? Cada olho tem metade do HP ali de cima, ele divide. A ah, desgraçado ruim de rebater, eu quero dizer... Tem que aprender a rebater, meu chefe, tem mesmo, hein. Cara, porra, ando tudo aí. Opa! Uh! Essa aí foi bonita, olha o tanto que tirou. já foi, falta de baixo, que já tomou algumas poradas. Abre essa porra! Pô, que o cara certo ele tá com o olho fechado, né? Pua, só não te dou outra por quê? Isso aí não tem como tomar banho na tripa dele, não, peraí. O já tá todo... Como foi que eu me melei com esse sangue, cara? Acho que é aquele que ele... Aquele que ele cospe no cara, essas bolas, é um sangue, né? alguma coisa assim. Almôndegas! Ah, delícia! Os bichos só do lado de fora. Cara, você é foda. Matamos o bicho! Vamos voltar para a tal da Daniele. Vai nos ensinar uma magia nova, uma habilidade. Aqui ele está realmente morto? Excelente! Obrigado pela ajuda. Deixe-me explicar a técnica. Ganhamos uma técnica nova. Opa! Hammer Smashed Face. Aprenda a habilidade Golpe Guiado golpe guiado, baixo, baixo no ar, uma técnica secreta que permite que sua não deixa nem o cara ler, mas basicamente isso aqui Hadouken! Olha lá, coisa linda, chapoletada no chão, quanto é valeu a pena voltar pra pegar isso aí, eu acho. Conta que é uma quest pro bem? eu, eu imagino que é, é uma quest pro Ben, então vamos lá. Só vamos musa e o forão dela, habitado pelo outro chefe do Terraria. Temos aqui atrás de Bonnie, o bonitão. Questezinho mais ou menos, hein. Uma viagem que o homem deu. Esse cara que eu tava falando que fica feito vagabundo focando em meio de praça. Anoiteceu, droga. Deixa eu pegar... você sei eu... na, na volta eu vou lá. Vamos lá. O bonitão, eu acho que é aqui. botão oh, largando um sarrafão no, no, no jão. Isso vai te ensinar a manter sua boca fechada, seu bufão tagarela. Por favor, pare, ó oh Deus. Porra ele. Não ajudar não, cara. Quer dizer, vim ajudar, mas não foi o cigano. Você fique, você fique fora disso, se não quiser problemas. Você sabia o preço se falhasse? Se falhasse, vai pagar com a sua própria pele. Uau! Uma é batida. Oi, jeirinha, rapaz, dois cigano na maceta. Bom, oh, obrigado, senhor Igor, você salvou a minha vida. Boni, eu sei que você estava no esconderijo da passagem, Turhan. Preciso que me ajude. Se eu te disser a assim, senha, eles certamente irão me matar. Esse cara tava tentando já, velho. Não deixarei que isso aconteça. Faça o que é certo, Boni. Tudo bem, a assim senha é livro da verdade. Mas, por favor, não deixe que eles saibam que fui eu quem disse. Tá certo, cara. Tá certo, missão atualizada. Aprendemos a senha. Vamos voltando ao tamanho da viagem. Pobre Bonnie foi perto, hein? É assim para descansar, não? Velho, eu passei de novo do lugar. Ora, possível, hein? a estalagem dá é pode descansar mais aqui de poção. aqui é o compra poção é na estalagem né cara rodando aqui E nada a ver cara bota uma cervejinha lá do lado de fora ou mestre cervejeiro e é livre vamos levando aí encheu a é bom. Dormir aqui porque de manhã a gente vai lá que você dorme né e a noite passa botei uma magia de, de acelerar o tempo mas eu fui mais para descansar já tinha tomado um dano e usado uma mana vamos, vamos lá não vou ter nem para pegar a moeda eu passei pela cabeça do zumbi sem tomar dano, aquilo ele foi esquisito. Aí tá pronto já meus camaradas, vamos arranjar outro emprego. Venha por hora, tão fingindo que estão trabalhando, os cara são é safado. Eu popular pular bem direitinho em cima do bicho. Tô matando qualquer um agora, né? eles matavam guarda, agora estão matando um cidadão de Belo. Por que, é que cara, um mundo cheio de demônio do jeito que tá porque que é que esse cara não tava na cidade, cara? Morreu que é bocó lá, não vai dizer que não merecia o cara. Puxa aí. Os guardas estão morrendo, por amor de Deus, os cara tudo armado aí com espada. Virando... Mortadela de monstro, cara. O cidadão de bem tava ali só de zorro e lá morreu mesmo lá pô. mais um Otaraí, Virou estatística, como diz o cara ali de cima. Ensino uma viagem. Trabalho do rigor, não podemos perder tempo agora que temos a senha. É hora de infiltrar o esconderijo e ver o que estão fazendo por lá. Seja rápido, meu Duque. Ó, vamos lá por riba. A gente vai ali por cima. Aí tem essas portas aqui, só entra cigano e a gente sabe a senha, né? O bone bonitão era um cigano ou descobriu a senha? Vai ser um cigano, cara, né? Cara de malfeitor. Uma machadada de que Outro vão passar aqui sempre. Porteiro a Senha, Livro da Verdade. Muito bem, bem-vindo. foi tão difícil entrar aqui não, É Cadê o Porteiro? Eu estava no primeiro ritual da Cidadela de Urzum. Lá as coisas acabaram descaminhando, -des mas agora temos o controle. Os caras, pentagrama, vê os ciganos são, na verdade, cultistas. Ah, estão de satanagem aqui, né? Vou lá chamar o padre, seus otários. Um adorador. senhor Igor, eu não sabia que era um membro. Cada dia ficamos mais fortes. História é essa, rapaz. E junto com os de Stolaia, não. Um de cigano ladrão de cachorro e bicicleta nosso líder Robert nos trouxe o Livro do Poder, é com ele que vamos dominar o mundo. Ah, já dá para interpretar um pouco do que está acontecendo na história do jogo? Comecei com cultistas. Olha lá. Né? No, no, no, na primeira cutscene aparece alguém que roubou um livro da Terra Sagrada, né? O tal do Robert roubou um livro e tentou fazer um ritual naquela cidade lá, onde, onde tem aquela tranca, mas lá deu errado, ele teve que trancar. E agora estão espalhados cultistas pelo mundo aí. O cara foi fazer satanagem estão tentando controlar cães. Deu errado, é lógico, né? Boa, garoto! Eu ia tentar pegar o dinheiro dele ainda, ele mesmo se salvou, hein? Ah, vamos lá falar pro guarda, Estão fazendo satanagem lá, eu vi! Eu vi, é corra do campo, pode chamar o padre! Interessante, esses salafrários parecem ser encrenca. Nós devemos ficar de olho e reunir toda a informação que pudermos. Robert, Robert é o cara lá, né? Obrigado pela ajuda, meu senhor é sempre bem-vindo nesses tempos difíceis. Que é isso? meio meu dinheiro, Kate. Duzentão, lá boa, vamos comprar vida comprar aquela vida, porque a vida que vai contar vai valer de boa. é o loja do mago. Ainda tô sem saber se isso é um olho ou um livro, cara. Isso é um olho dele. Pode ser um livro vermelho, né? Com, com páginas brancas, assim, né? Meio que no ângulo. Mas é aquela parada preta. Deixa eu entrar, cara. Tô ficando muito doidão. Ó o Bojum. Molaquinha então é tão na vida, cara, né? Pô. nem desconto. Temos 3 vidas no máximo agora. Vamos salvar pra cá. Uma rezinha massa. Eu espero que o vídeo tenha gravado porque, Cavaleiros... é que da batalha O texto não muda. Por que é que eu tô lendo toda vez? Cavaleiros foi um prazer. A gente tá jogando Infernax. Obrigado a vocês que estão acompanhando a série minhas elites. Vamos lá. Eu vou, vou, vou continuar jogando. Eu vou parar de gravar agora. Porque no próximo vídeo, a gente vai atrás da dungeon, né? Vai atrás da dungeon e passar dela. Aí não quero que fique muito grande nessa parte. Imagino que está de um tamanho bom. E eu já estou enrolando. Você podia ter parado o vídeo já tem um tempo já. Porque a última coisa que eu vou dizer é um... E Obrigado, cavalheiros. Eu ainda vou enrolar mais um pouquinho. Porque eu ia dizer alguma coisa. Era o quê? Era... Vejo vocês na próxima. E anoiteceu enquanto eu falava porcaria. Né? Eu só, só agradecendo né, os meus considerados e eu não consigo encerrar vídeo eu espero que esteja gravando eu vou lá ver e I... agora fui I...